Olá, gente. Estou aguardando só o nosso convidado, que acabou de entrar. Eu vou adicioná-lo. Deixa eu ver aqui. Olá. Olá. Boa tarde. Oi, Joel. Tudo bem? Boa tarde. Me escuta bem? Escuto, sim. Não Não escuto. Não, me escuta. Agora foi. Então, então a gente vai, eu estava só aguardando você para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer né, ao Reconexão Periferias, que fez esse convite para mim, enquanto diretora da Elas Existem, para o advogado Joel, que vai falar por ele mesmo. Importante a gente dizer que esse projeto do Reconexão Periferias, ele existe há mais de dois anos né? E ele tem na rede Dele mais de 800 instituições e organizações E qualquer um pode acessar É só acessar o site da Fundação Perseu Abramo E lá ter conhecimento do projeto Do que é esse projeto que está aí Há mais de dois anos Agregando várias lutas né, Em campos bem diferenciados Bom Essas lives acontecem todas é, semanalmente, né? sempre às terças-feiras, e a cada semana nós temos um convidado. E, e essa semana, o Reconexão Periferias convidou duas, duas pessoas, duas personalidades que, na verdade, representam duas instituições. Uma, que sou eu, né? que sou... sou Estou aqui representando, eu estou aqui porque eu acho que o Joel caiu, mas assim, vamos ver, deixa aqui. É, eu estou aqui hoje representando a associação Elas Existem, como convidada, né? fomos convidadas para estar nessa, né, nesse debate, onde o tema será falar, né? o Joel caiu, ele vai, deve entrar novamente. É a luta com a internet constante. Né? Então, hoje, é o projeto Reconexão Periferias convidou Elas Existem e convidou o Joel, que é um advogado de periferia, um advogado que tem ah, o seu... Ah, que bom, Joel, que você voltou. Deixa eu te adicionar aqui. Espera aí. Ele vai, vai apresentar o trabalho dele e vai falar por ele mesmo, mas o objetivo hoje é a gente bater um papo sobre justiça criminal e lutas populares. Eu comecei falando, não me apresentei. Meu nome é Sandra Cruz, eu sou professora da rede pública há algum tempo, eu sou é, bacharel em Direito, né? na luta pela... pela eu, as pessoas dizem que a gente já, já é advogado, mas, na verdade, falta a segunda fase da ordem, então eu ainda sou bacharel. Né? Passei na primeira, a pandemia impediu a segunda. Então, eu estou aí na luta e sou a, esse ano estou na direção da Elas Existem, faço parte da associação Elas Existem Mulheres Encarceradas há, há, três, há dois anos. E esse ano estou na direção junto com Caroline Bispo e, e Maria Priscila e hoje nós vamos aqui bater esse papo falando sobre justiça criminal e lutas populares. Vou deixar o Joel se, se apresentar e a gente vai trocando, tá bom assim, Joel? Para você, tranquilo? Perfeito, então, está contigo a bola. Boa. boa tarde, é. É, meu nome é João dos Costas, sou advogado criminal aqui no de Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. Sou advogado da Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial uma iniciativa que discute é, violência de Estado, segurança pública e direito à memória, sempre com centralidade no, no debate do racismo e no enfrentamento do racismo, porque não se pode falar de segurança pública nesse país sem falar em enfrentamento ao racismo, será sempre uma, uma ótica deturpada. É, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, membro da RAP, que é uma rede de apoio à população periférica, uma rede de advogados militantes aqui do Rio, vice-presidente da, vice da Comissão de Igualdade Racial da BACRIN do Rio, é, membro do IBPE e presidente e coordenador executivo do NICA, que é um núcleo de, núcleo de educação comunitária aqui no Velo do Jacarezinho. E pai do Arthur e da Laura. São as coisas que eu faço. E trabalho muito a perspectiva. É né? coisa Não... aberta. Ah, é, bastante. Tenho trabalhado bastante dormido pouco, mas está tranquilo. É... E trabalho muito a questão de, uma, uma... de fazer um debate, né? aprofundar um debate de drogas, mas também um debate de sistema de criminal no sentido de aprofundar ele, de trabalhar o direito, real, o direito penal do dia a dia, o direito penal da delegacia, das periferias, que é muito diferente do direito penal da Lava Jato, é muito diferente do direito penal dos livros. Quando a branquitude vem falar em condução coercitiva, a gente está falando ainda prisão para averiguação. Então, assim, a gente está falando de alguns Brasis, como diz é, é, o Suassuna, o Brasil real e o Brasil, Brasil imaginário, mas assim né? Então, a gente fala de alguns, alguns brasileiros dentro dessa execução do processo penal, que é esse grande, grande teatro urbano de pessoas brancas, em que a gente tem brancos de, de, dizendo o que pode e o que não pode, aplicando a lei sobre pessoas presas. Mas também aprofundar o debate no sentido de não dá para se pensar, se fazer uma análise crítica de todo o sistema de justiça criminal, todo o sistema de justiça, sem, fazer uma, sem dialogar isso com uma questão de classe e uma questão de gênero. Além da questão de raça, obviamente, que eu já falo. Mas tem que dialogar isso com a questão de raça e gênero, classe e gênero. Porque a nossa luta ela é antirracista, mas também é antipatriarcal e anticapitalista. Uma não se dissocia da outra e quem dissocia está fazendo errado, está correndo errado gastando energia toda. É isso. É, eu também... É, exatamente isso, né? Eu hoje também... Eu hoje começo a minha fala... Além da gente bater uma bola, lembrando que você é nosso convidado, né? eu estou aqui representando a reconexão. Mas é importante falar que a elas existem, ela também vai nessa mesma lógica. Né? Nós, nós somos um, uma associação, um coletivo de mulheres. Mulheres, em sua maioria, hoje, né? É interessante que até dentro do coletivo, dentro dos coletivos, também há uma, uma questão sempre colocada, que é a questão de raça, a questão de raça. O racismo estrutural no nosso país e nas, nas instituições, elas perpassam não só as instituições grandes e estatais, mas também todas elas, inclusive as micros né, e as menores. Então, a associação Elas Existem Mulheres Encarceradas é uma associação que hoje temos uma maioria de mulheres pretas, né, de mulheres negras, e a gente é, priorizou e tem vindo priorizando Além do debate, por quê? Porque quem é o nosso público-alvo? nosso público-alvo são mulheres. E que mulheres são essas? Né? E essa questão do gênero muito marcada, a questão da, da, da, da raça muito marcada. A prisão no nosso país ela tem cor, ela tem classe, né? ela, tem, ela tem tudo muito definido. Né? A, a sociedade brasileira, patriarcal, machista, misógina, e etc., etc., ela tem tudo, tudo muito separado nas caixinhas. Então, a associação ela vem trabalhando essa questão de estar tá olhando para o sistema prisional, estar tá pensando essa justiça, que justiça é essa, justiça para quem. Né? A gente sabe que a questão das drogas no nosso país ela é, é outro patamar, porque a discussão é muito maior do que o menino que está na favela, ela é muito maior do que o menino que está vendendo ali na, na esquina, ela é muito maior do que as mulheres que estão ali fazendo seu comércio muitas das vezes para sustentar seus filhos né a gente tem esses relatos e a gente sabe como funciona ela é um, uma questão que é preciso a gente encarar de frente e aí a, elas existem vem fazendo um trabalho já há algum tempo onde os do, do, dois caminhos primeiro nós tenta, fazemos um trabalho com a o sócio-educação dentro do sistema prisional temos que é o degaze né a gente trabalha dentro do parque gc com as meninas do sócio educativo e é onde a gente leva oficinas e tenta levar para elas um pouco mais de, de dignidade de percepção de mundo entre outras coisas e levar para elas uma discussão interessante que para elas é como se a periferia não tivesse direitos né eu sempre falo que o direito que que nos é tirado à medida em que cometemos algum crime ou alguma infração é o direito ao ir e vir. No entanto, a gente sabe que todos os direitos são retirados e que, muitas das vezes, as pessoas que estão na ponta da periferia elas nem têm noção dos direitos que possuem. Então, elas vêm tentando fazer esse trabalho de levar um pouco de conscientização, de oficinas, de dignidade dentro do sistema no sócio-educativo, no projeto de leitura pela remissão da pena, que é o LER, que é leitura, existência e resistência, onde a gente faz uma parceria com a UFRJ, para tentar, para tentar não, para fazer, né? que agora a pandemia parou tudo, mas é remir a pena a partir da leitura. Temos o, o Mulheres de Direito e Cidadania, que a gente faz o atendimento de mulheres na nossa sala, que fica na Praça Mauá, onde a gente faz capacitação de mulheres que saíram do sistema. Então, é, esses são mecanismos que a gente vai buscando, fora outros, outros projetos que a gente vai dialogar aqui, que é buscando encontrar um caminho para levar até a periferia, para estar dentro dos espaços periféricos, para estar trabalhando com, com as pessoas que não têm o conhecimento de seu direito, essa questão do direito, porque a justiça propriamente a gente sabe como funciona. E aí eu vou passar a bola para você, Joel, deixar você falar um pouco sobre o que é essa justiça criminal para você, que é um, um cara que está dentro da, das comunidades, né, dentro do Jacarezinho, trabalhando com direito criminal diretamente, né? Você trabalha, é, tem um escritório dentro do Jacarezinho. Como é que você vê a questão da justiça criminal e, e essa luta popular essa luta periférica como é que é esse acesso e como se dá isso qual é o seu trabalho fala um pouco para gente olha é muita coisa vou uhum. tentar sintetizar sem ser né, longo extenso mas assim eu, eu, eu tô começando a, a me achar repetitivo no sentido de que o debate me parece muito óbvio e em que pese seja, né, vivemos tempos em que é necessário dizer o óbvio, mas quando a gente pega e vê a, o direcionamento do Estado na sua política de segurança pública, e como a política de segurança pública ela é direcionada para um, um determinado sentido que em nada tem a ver com segurança pública e coletiva de todos e de todas, me parece que está claro e está posto que a, a, o que temos é um grande projeto de controle de massas, sabe? E aí, óbvio que a gente faz um debate racializado, porque isso a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. E, e, e a gente sabe que a população preta ela é sobre no sistema prisional, e a gente é subrepresentado nos espaços de poder, de construção, e que vai detalhar as regras nesse país, Sandra. e me parece que a gente fala sobre isso, mas fala por vento, sabe? Porque... Eu, enquanto homem preto, e leio o mundo a partir deste ponto, me parece muito óbvio analisar tudo a partir de uma questão racial. Mas não, só, não, só, só, não somente eu tenho, tenho raça. As pessoas brancas têm raça, assim como as não brancas. Por que é tão difícil a branquitude, essa branquitude e a crítica? Né, como tem um texto muito bom sobre a crítica e a crítica. É, e ambos, tanto a crítica quanto a crítica. A branquitude que, se, que pensa ou que não pensa em lugar no mundo. Ambas não conseguem analisar o quanto não se dá para discutir um projeto de país em que se não se analise o efeito de tal política em cima da população branca, em cima da população preta, em cima da população pobre, em cima da população rica, em cima de homens em cima de mulheres. Isso é tão óbvio que está me, me, me incomodando, sabe? Eu tá a, a, a cada, cada dia mais... <risos> Falando coisas que eu falo, e eu, né? Eu sou um cara de 31 anos que tá uma trajetória super recente. Tem pessoas que estão há décadas falando sobre isso. Eu pensando assim, tipo, caralho, eu, eu sou uma farsa, sabe? Porque eu tô aqui falando isso pra você. Semana passada eu falei em outro lugar, há um ano atrás eu falei na UF, ano passado eu falei na FND, falei na PUC em São Paulo. Eu falei que bem, na UNIC, sabe? Corre! É? Eu, eu já falei sobre hum. isso em, em seis estados da federação, em mais de dez faculdades, e olha que eu nem sou professor. E caralho, e tem gente que ainda vai falar, fazer essa análise sem, sem fazer esses recortes. E quando alguém fala hoje, a nossa luta é antirracista, também antirracista, anticapitalista, capitalista patriarcal. Qual, a, qual é a, a dificuldade de fazer a famosa, inter, de entender a intencionalidade disso tudo? Porque a gente tem uma, uma sociedade repartida, sabe? Enfim, eu só estou aqui fazendo esse, esse desabafo introdutório para dizer que, que, que especialista é esse que não consegue ampliar o seu campo de visão de um problema que alcança 210 milhões de pessoas que tem, uma, que tem vários Brasis. É necessário o que então, não vários ouve... E a partir disso... Tá. Eu ouso eu dizer que é um projeto de Estado. É um projeto de Estado de encarcerar uma população e de criminalizar uma população específica. E aí... Por mais que não se queira, e a gente está discutindo isso hoje, discutiu mês passado, ano passado, ano retrasado, vamos discutir o ano que vem, porque é, uma, é um projeto de Estado e um projeto de Estado que tem o apoio daqueles que fazem a manutenção desse Estado. E aí você pode falar muito melhor do que eu do que é a política de segurança pública no Estado. Né? No, não no só Brasil. de quem constrói, Estado, de quem é executa, ali. mas o tecido social quando se cala. O tecido social, quando se cala, ele dá um cheque em branco, ele legitima, legitima por omissão essa prática. E aí sim, temos um projeto de segurança pública, histórico, secular, de controle de corpos pretos. O Brasil uhum. é um país que se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos historicamente. Desde, obviamente, o principal dele, o período escravocrata, com seus 388 anos e, tendo, e sendo o episódio histórico mais longivo da história desse país mais longevo do que qualquer, até, regime, e, e, e, e, e passando pela né, a criação do samba, capoeira, religião de matriz africana, lei de vadiagem, chegando à lei de drogas. Que a lei de drogas é uma lei de abstrata, que, né, que, em tese, ela poderia alcançar todos e todas, mas que ela, a sua, é, é, digamos, a atuação do Estado para coibir a, o consumo, venda e, e produção da, da, das substâncias proscritas Ela é direcionada para territórios específicos Então diz muito mais sobre aonde que é, o Estado quer atuar Do que sobre, ele, sobre o que e quando ou como ele efetivamente quer atuar Porque é isso Você prende um helicóptero com 450 quilos de pasta base Não fazendo no um senador E você muito dá um bem. tiro devendo, usando 20 policiais E aí você faz uma operação espetaculosa na casa do caralho Na favela do Rio e prende 10, 15 quilos de maconha. E acha que foi um sucesso com duas pistolas e um fuzil enferrujado, ao preço de cinco vidas, ao preço de uma, de uma, de uma população aterrorizada, ao preço de é, uma, vida, uma favela que teve um dia inteiro da sua vida interrompido E aí a gente vai dialogar isso com a questão educacional, porque os dados do IDEB apontam que a nota do, de, de é, escolas é, que são situados em territórios próximos a onde teve disparo de arma de fogo, é, pontua 1.8 menos no IDEB do que escolas que não estão próximas à linha de fogo. Então, assim, a a, a, a operação policial numa favela, ela vai ceifar vidas, quando, muitas vezes inocentes, e tem casos aí de crianças que não nos desmitissem, Sem falar os adultos, né? É porque adulto, quando morre, se for homem, então... Ah, tá envolvido e é. foi. Criança é. não é possível... É. Era bandido... Descurso. Era tão é. É. Quando é criança ele não consegue Criar essa narrativa Mas para além das vidas que são atendidas diretamente Que é o, obviamente o cume dessa problemática Mas também tem a, O comércio que fecha As, as pessoas que são aterrorizadas a, a, a incidência disso Na educação, com esses dados que eu te falei De colégios em próxima Licole, Que pontuam menos no IDEB e o IDH, porque se você pegar a cidade do Rio de Janeiro, os IDHs mais baixos de desenvolvimento humano ficam em território de favela e periferia. Ao passo que os melhores IDHs da cidade do Rio de Janeiro ficam na Zona Sul Lebron, Copacabana, o Caralho é 4. E o Jacarézinho uhum. está ali, é o bônus é e, é e penúltimo e, e Isso não pode caralho, ser não. encarado. E isso não pode. A gente também. É, quando a gente fala e você fala da questão crítica e a crítica, é porque isso também não pode ser encarado como uma coisa qualquer. Né? A gente não pode deixar de parar para pensar E aí parece que a gente é repetitivo Mas parece que ao mesmo tempo que é repetitivo É novidade, porque as pessoas fazem Como se não percebessem Que isso é uma questão crítica A quem interessa e a quem interessa O índice, o IDH maior na Zona Sul O índice do IDEB maior na Zona Sul E nas periferias Para que filho de preto e de pobre Precisa de ter educação de qualidade Então vamos, vamos, né Assim, Vamos voltar para lá e deixar correr. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, se me permite, que é que assim, me incomoda muito a análise do Brasil a partir de um frame, de uma foto, de um recorte. A gente precisa analisar esse país a partir dos seus 520 anos. Ou analisar com todos os seus 520 anos. É analisar o país que teve a maior entrada de negros escravizados na realidade. O último país do Ocidente a abolir a escravidão. Um país que recebeu é, 40% dos negros escravizados que botaram o um pé na América todo o um país que teve a maior contingente de negros no, no mesmo negros escravizados no mesmo país e que é uma população que foi objetificada e que foi criminalizada e que precisava ser controlada enquanto a gente fala tema de sistema de criminal dando a perspectiva histórica é falar que historicamente isso foi um mecanismo de controlar esse grupo porque a gente sabe da exclusão a gente sabe da da da, da, da sabotagem a gente sabe que na meada do, do, do século 20, é, 1900, início de 1900, a gente tinha leis que proibiam a educação à população, de população preta. Isso era uhum. o então, Brasil. Mas isso também tem essa sua perspectiva, e trazendo para o debate da, da matriz criminal, tem a sua perspectiva muito clara enquanto utilização para controle de corpos. E aí você pega população dados de, de, de, de, de dois anos atrás, você pega que pessoas brancas saem mais do que pessoas negras em uma audiência de custódia, tendo cometido o mesmo crime. De... É, é, tem um, um, uma pesquisa de São Paulo de 2019 Com relação ao, ao crime de tráfico Dizendo que pessoas negras têm uma pena maior Do que brancos com, com a mesma quantidade de drogas No estado de São Paulo É, todo, é sobre tudo isso Então assim, e aí me perguntam ah, A polícia é racista Precisamos é, é, é, fui uma participação que eu fiz no jornal da Record semana passada me foi perguntado Precisamos é, treinar novamente a polícia Precisamos redirecionar o treinamento da polícia Não, não é só isso a gente precisa enfrentar as chagas do projeto de país. A gente precisa enfrentar a problemática de um país que foi pensado para alguns em detrimento de outros. Se a gente não fizer isso, essa inclusão do preto, da mulher, do gay, do pobre, do periférico, do nordestino, do, do nortista, no projeto de país e pensar um país para todos e para todas, não adianta a gente dar uma canetada e treinar de novo a polícia, não adianta o Dória colocar a porra de uma câmera na parte do policial que ele liga e desliga quando ele quer. não adianta tudo o que a gente faz. A gente faz aqui uma redução de danos que não é desimportante, obviamente, lógico, tem sua relevância, mas é uma redução de danos, porque a, a efetiva mudança de, demanda de um projeto de o país enfrentar as suas chagas, que há 520 anos deturpa um projeto de país que a gente diz que é um país de todos que porra é nenhuma. Pois é, e aí, e quando a gente para para pensar nesse sistema todo, e aí você fez um um recorte, né? Você fez um resgate histórico interessante. Ainda temos que lembrar que a lei de terras não foi para negros, né? E que a gente teve toda uma condição aí na abolição que foi: abre aí, vai, se vira aí, porque você não tem nada. E aí você tem a chegada de imigrantes ganhando terras para trabalhar e para cuidar e para ter privilégios desde sempre. Então, falar do, do sistema de justiça criminal, falar de segurança pública, também é falar de um setor. Extremamente privilegiado, né? Sabe Quem tem que é acesso falar, à justiça? Sabe o que é importante também falar? É falar que as, as colônias das, do, do sul do Brasil vieram cidade, tal qual Brumenau, enquanto os quilombos do norte e nordeste foram dizimados. Foi, foi do não dizimados, viraram favela. Então é, é isso que o projeto é, é isso. É, o Brasil precisa entender. Quando a gente fala que o problema do Brasil é o Estado, que o Estado tem que ser refeito, é porque, é isso, porque o Estado. E o Estado, obviamente, ele não é um ser imaterial, ele existe a partir da execução de frações que ocupam o Estado, e frações brancas, porque quem está direcionando o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário, quem está atuando desde um fórum a um ministério público, a uma defensoria pública, são todos os mesmos atores, uma branca de medíocre e mediana. Esse, esse Estado é o Estado que faz com que Blumenau, enquanto colônia é, alemã, salvo engano, do, do, do século passado, retrasado, pôde e teve incentivos desse mesmo Estado, com E maiúsculo, né, é, é, para virar uma, uma cidade, enquanto um quilombo e os quilombos do norte, sobretudo no, no, do sobretudo norte e nordeste, estão lá é, é, é, com sua fração de terra, quando não dizimados. Então, assim, é esse Estado que age direcionadamente para os seus. Sabe qual é? E aí, a gente vai também dialogar isso com é um o pacto narcísico da branquitude, que nunca é demais lembrar, e essa branquitude mediana e medíocre, que só consegue ver beleza nas suas próprias ações, Enquanto excluem todo um projeto, todos os demais, todos os não brancos, sobretudo os, também, os que não são homem hétero ou o falso hétero e, e classe média e média alta. É. Eu queria que você falasse um pouco, Joel, porque é, você fala, numa das suas falas, você fala do, da redução de danos. Né? Você fala sempre que nós trabalhamos com a redução de danos. A elas existem também vem nessa lógica né claro que a gente tem nós temos advogadas dentro da associação que você conhece claro mas a gente não atua diretamente no sistema jurídico né nós fazemos um trabalho perpassando por outros lugares que não necessariamente o, o as audiências de custódia as, o, os julgamentos a assistência jurídica propriamente nós fazemos uma redução de danos por um outro viés né que é da da, da qualificação, da formação, da tentativa de resgate social psicológico dessas mulheres que ficam encarceradas e que estão dentro do sistema socioeducativo. Você atua no outro lado, você atua diretamente com o sistema, né? O sistema jurídico propriamente dito. E você fala em redução de danos. Eu queria que você falasse um pouco como é isso, como é que você vê essa redução de danos? Como é que você vê o seu trabalho enquanto redução de dano, entendeu? Sim. É, eu queria deixar claro, Sandra, que assim, quando eu falo em redução de danos, e aí, é, é, não é uma, uma forma de tirar a relevância e, e, e o peso e, e o simbolismo do que a gente faz. Isso que a gente faz é gigante, é, é, é, é histórico e é, e, e é necessário. Sim. Entretanto, é ainda uhum. mais necessário que as pessoas, sobretudo as pessoas de fora desse círculo, saibam o que a gente faz. Não é nada perante a estrutura que enfrentamos. O que a gente faz, uhum. coloca um pai de família de novo numa família, coloca uma mãe para cuidar dos seus filhos, coloca as pessoas de volta em casa ou evita que elas, algumas pessoas entrem é, para o sistema prisional. Mas nós temos 750 mil presos. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. A gente tem um país em que o, o, o, o Estado mata 1.814 pessoas, como foi no Rio de Janeiro no ano passado. Isso é muito mais, é, quantitativamente falando, ou até é muito mais do que a gente consegue efetivamente produzir. E aí não é tirar a relevância do que é feito, é entender que, olha, lá tem, uma, tem um monstro muito maior. E é necessário que todos nós entendemos isso, e possamos enfrentar isso, para que a gente possa realmente fazer algo é, efetivo. Porque o que a gente faz é paliativo. Vamos, sejamos, sejamos justos, isso não é... Isso não tira o peso e a relevância. Entretanto, é necessário que a gente saiba o que a gente está fazendo. Sabe? Não somos o Estado. O é. Francérgio Goulart, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha comigo, que tem uma frase que, ele, que me ensinou muito, que ele fala, nós não somos o Estado. E nós não somos o Estado. Eu não vou conseguir... Não somos ele. Sabe? O que seria... Pra... Eu trabalho em política de drogas. Então, falar para mim aqui, contextualizar historicamente, falar que o quanto a Cannabis foi utilizada para controle de copos, o quanto tem de racismo científico na produção de conteúdo é, do Estado brasileiro no início do século XX para conseguir alcançar uma, uma, uma, uma, um, um texto legal e uma, uma opinião popular que legitimasse a, a, a proibição da cannabis, com todo um, uma bandeira, um, um passado muito mais profundo anteriormente, é, é interessante É passar isso para os jovens, passar isso para a galera na faculdade, sobretudo para os pretos, é interessante que eles uhum. já entrem nessa, nesse círculo racializado, uma informação que me veio muito após a faculdade, isso é muito importante. Mas, é, mas o debate é ainda mais amplo. Sabe? O que seria efetivo na política? O que eu faço? O que eu quero dizer que é paliativo? Fazer tudo isso, pra mim, é um paliativo. É construir outras mentes críticas, sobretudo negras, quanto à política de drogas. O que seria efetivo? Legalização descriminalização, legalização do porte, consumo, produção, venda, da porra toda, de todas as drogas, não vão botar asterisco nessa porra, não vão falar de, ah, mas o crack, todas as drogas, irmão, droga, droga, estou falando de projeto de segurança pública, eu não estou falando de projeto individual, eu não quero que você esteja preocupado eu fumar baseado com a tua gata na praia ou fumar baseado com o teu gato na praia. Eu estou preocupado que a polícia não suba o morro atrás de uma, de uma bandeira de um proibicionismo de drogas que, na verdade, é um, é é um, é é um cheque em branco para controle de corpos e genocídio. Então, o projeto, quando eu falo de drogas, eu falo um projeto de segurança pública. Um projeto de país sem a. Um país que não tenha caveirão. Entende? Eu não estou falando de baseada, Sim. eu não estou falando de crack, eu não estou falando de heroína. Eu estou falando de drogas. Eu estou falando de país sem caveirão. Porque, para mim, política de drogas. A política proibicionista, para mim, é muito mais sobre caveirão do que sobre consumo de drogas, Sandra. É. E a gente tem aí também colocado uma questão que o Lincoln, eu acho que entrou no chat, dizendo que o que a gente também não pode perder de vista que não só o, o tráfico e a política de drogas e tudo isso que envolve está tá correlacionado com a questão da prisão propriamente dita e a prisão é um negócio né a prisão movimenta milhões de reais por ano e por mês e por semestre e isso movimenta no que movimenta e no que desvia nesse país né não podemos esquecer que aprisionar corpos Aprisionar corpos negros ou não negros, pobres, é também você movimentar milhões de reais por, uma, por, um, por um núcleo que está aí colocado na nossa sociedade, que está aí é, colocado dentro desse sistema, que não abre mão desse sistema. né? Eles não abrem mão do sistema. Você pode, é, se nós fizéssemos um estudo, um comparativo dos, dos últimos dez anos, a gente vai ver que são as mesmas pessoas. Oi? Eu tá acho uma que eu caí. Aqui. Voltei. Voltou. Eu acho que eu caí. Foi não isso. Não só a prisão, como a guerra, então... Sandra. É necessário que a gente fale que a Sim. paz não vende, a guerra vende. A paz não vende, mas a guerra vende. A guerra vem de segurança privada, a guerra vem de segurança pública, a guerra vende caveirão, a guerra vem de bala, a guerra vem de arma. Sabe qual é? A guerra vem de medo e o medo gera capital eleitoral. E o presidente do, Rio, do, Rio, do país e o governador do Rio diz muito sobre isso, são projetos políticos pautados na, na insegurança e no medo da população. Então, o, o projeto de país em guerra e o projeto de inimigo interno que o Brasil tem, e não é de hoje, que é o mesmo projeto de inimigo interno que tivemos no período, no período da ditadura, em né, que os, os comunistas eram inimigo vamos salvar o Brasil do comunista, em que hoje o, o comunista foi, trans, foi né, digamos, é, substituído pelo, pelo pequeno varejista, vulgo traficante, esse projeto vende. Vende no sentido de que ele gera riqueza, ele gera demanda de mercado. E aí o capital adora, né? É, e era isso que eu estava dizendo. Que, assim, o que a gente não pode perder de vista é que tem um sistema capitalista aí sedento, né, e to, onde todos ganham, onde to, já tem ali o, o combinado. A gente faz e a gente vai repetindo esses ciclos ao longo dos séculos, né, ao longo do século, porque no último século foi isso. Né, a gente vai ter... A, a, a abolição e da, daí para diante você vai criando vários mecanismos, você fez muito bem esse resgate, onde você vai aprisionando corpos, aprisionando uma massa, né, que é uma maioria dessa população que precisa estar tá controlada, precisa ter a docilidade dos corpos. Né? A prisão nada mais é do que você buscar a docilidade desses corpos. E com isso você também tem uma máquina capitalista, sedenta, que está ali. Né? vamos é, girando num ciclo, girando num ciclo constante de matar, prender, roubar, é, é, é, vender de novo, vender a guerra e vender, e assim a gente vai girando. E numa dessas falas né, nossas, a associação, elas existem, nós também usamos essa fala, que é a questão do abolicionismo penal, e você também fala, eu queria que você falasse um pouquinho, se você, é falar muito assim né não é teórico mas dizer um pouquinho para gente o que é o abolicionismo penal na sua ótica para você como é que você vê isso como é que você encara essa questão do abolicionismo penal falar um pouquinho para o advogado é sempre um exercício de muito né muito não árduo. pode falar um montinho <risos> pode falar então, um pouquinho eu, eu, é isso. Eu, eu, é, eu queria valorizar muito a sua pergunta porque quando você coloca na sua ótica é, é, é muito importante isso, porque assim eu estou aqui, né? Porque outras pessoas tiveram antes de mim, certamente, bebendo de muitas fontes, né? Mas a partir do momento que eu bebo de todas essas fontes, eu construo a própria epistemologia, né? Eu construo a própria leitura disso tudo. Então, assim, sem prejuízo das demais, eu não tô, eu, eu costumo sempre ah. falar isso minha fala, eu não tô aqui exaurindo nenhum tema, eu sou provocativo. E aí, e não é tirar o, a, a, a, a, digamos, a. Responsabilidade da minha fala hoje disso é entender que eu vou trazer aqui pinceladas de assuntos que são muito profundos e que não estão, não estão é, é, exaurindo doutrina nenhuma. A gente está aqui construindo, né, dando continuidade ao processo de construção, porque o mundo é um, está em eterna mutação né? e eterna construção, consequentemente. Então, a minha leitura, que é a, minha, a, minha, a minha leitura da problemática de todo o sistema prisional e do abolicionismo, é entender que o sistema prisional, posto do jeito que está. E sistema prisional enquanto é, ponto, de, né, ponto final do sistema de justiça criminal. Então, quando eu falo sistema prisional, estou falando de todo o sistema de justiça criminal e vice-versa. Então, sistema de justiça criminal, ele é uma, um, um projeto gerado por um, por um, por um objetivo específico. Né? Ele tem um objetivo específico. Que, entretanto, não é o objetivo que nos é vendido enquanto população. Então, vende-se né, um objetivo de, de, de, de, de controle, de, de, de, é, de paz de coletividade, que possamos todos viver em harmonia e que para isso é necessário que a gente tenha atores do Estado controlando é, é, eventuais né, desarranjos ou incidências ou atravessamentos na lei e que isso é né, a, a mercê do, do grande contrato social que todos nós assinamos quando nascemos. Isso é uma, uma, uma, uma, uma questão necessária para que ve, possamos viver todos em paz, pelo menos na maioria do tempo, e que, na verdade, né, para isso se existe polícia, sistema de polícia, sistema de justiça, Precisamos prender alguns que estão ali que têm que ser ressocializados, porque eles não estão bem. Enfim, entretanto, não é para isso que ele é executado, sabe Porque os números de dizem, né? os dados, o, o, o, a população prisional, o, o, a execução do projeto de justiça um, uma guerra de drogas e, e a, a, a, a política de drogas ela, ela é, ela é maravilhosa para a gente poder debater isso a guerra de drogas tem como bem jurídico tutelado a vida coletiva, né? saúde pública. Né? Proíbe-se o consumo de tais substâncias porque aquelas substâncias tendem a ser nocivas para o ser humano, para o nosso corpo, para a coletividade. Entretanto, para resguardar a saúde ampla e coletiva né, e tirar essas substâncias de circulação, a gente demanda de uma guerra às drogas, que gera números muito mais é, agressivos à saúde coletiva do que o consumo excessivo de drogas. E é onde a gente chega. A gente tem um remédio que mata mais do que a doença. Sabe? E isso não é um erro de cálculo. Isso é um projeto. Ter 1.814 pessoas mortas pela polícia em 2019, ao passo que não temos dados de, de tamanha relevância de que pessoas morreram pelo consumo... Quantas pessoas morreram pelo consumo de drogas? Quantas pessoas morreram de overdose de maconha? E quantas, quantas pessoas morreram em operações para prender quilos de maconha? Sabe? Então, dentro de todo esse contexto de ter um sistema de criminal, que, ele é, que ele, é, ele é uma falácia, que ele é, direcionado, ele é vendido para um objetivo, mas executado para outro, eu não posso dialogar com esse sistema. Porque ele já nasce errado, ele não vai ser conservado na medida do caminho, nem, nem, nem que fosse o interesse, não é. Então, eu não consigo. E aí, sem prejuízo de outros motivos, óbvio. Eu estou aqui trazendo algumas, né, como você disse, a minha leitura, algumas pinceladas, que eu acho mais relevante. Uhum. Mas um sistema que nasce, que já nasce problemático... Ele não tem como dar certo. Se ele não tem como dar certo, eu não vou dialogar com ele. Porque não existe erro no judiciário. E aí, eu digo isso porque eu participei de um projeto, de um de uma, de uma evento na PUC ano passado, em São Paulo, em que o tema da mesa era erro no judiciário. E aí, a partir disso, eu escrevi uma, uma, uma, uma fala para esse, esse, esse evento na seguinte perspectiva. Que dizer que o judiciário erra, Sandra, é entender que o judiciário é construído para acertar. Ou seja, e aí o, e o erro... É um desvio derrota, né? Ah, traçando um paralelo, o bolo que a gente tentou fazer e deu errado, ou ele solou, ou ele queimou, ficou sem, ficou sem açúcar, ficou salgado. Ou seja, a gente sabia qual seria o bolo que a gente queria entregar, no meio do caminho erramos, entregamos o um bolo errado. Essa perspectiva de erro lida com uma perspectiva de acerto, né? É uma, é uma contraposição ao acerto. Eu não consigo Isso. dizer que o judiciário erra, porque ele não é feito para acertar. Porque o acertar dele é o que ele já faz. É encarcerar jovens, é encarcerar pretos, é prender mulheres que são mulas de tráfico. 60, 62%, você pode dizer melhor do que eu, mas... É o um projeto 63, do mulheres, Estado que nós temos. É o um projeto preso, mulheres, do jurídico sim. do Estado. Historicamente. Historicamente. Esse vale. Outro exemplo, um projeto de, que também, e aí de forma de perspectiva racial, mas pode levar para a questão de gênero. Que projeto de segurança pública é esse que a gente tem os crimes sexuais totalmente invisibilizados no sistema de justiça. Enquanto crime econômico tem uma, uma, uma, uma especialização só para eles. Tem vara, tem cartório, tem prisão especial, caralho. Mas para violência sexual você não tem. Às vezes a mulher chega para fazer uma denúncia e tem cinco homens atendendo ela. Desestimando, uhum. questionando, botando em dúvida a sua fala. Sabe? Que, que, mas é que isso é um erro? E aí quando a mulher chega no sistema de justiça criminal, que é historicamente dito... É, pautado por homens. E aí ela chega, e ela não tem um devido tratamento e atenção. Ela não tem uma, uma, uma, um tratamento delicado, direcionado, e, e, e, e, e, e, e, e, eu, e que atenda os efeitos. E quando eu falo delicado, não delicado de uma perspectiva de feminino, frágil. Não, delicado no sentido de atender aquela mulher sem que ela possa reviver as dores do que ela já sentiu, do, do crime que ela, que ela foi uhum. vítima sabe? Não, a gente tem pelo o sistema... contrário, a gente tem um sistema de justiça que faz com que essa vítima reviva dores. Que porra é essa, sabe? Isso é não pensar na vida E que muitas das vezes, e que muitas das vezes essas dores são minimizadas, né? Minimizadas, dar, porque, minimizada, assim, nada demais, vida que segue. A pandemia veio, veio mostrar aí o um aumento do feminicídio, das agressões, da violência doméstica, tá aí gritando e não tem ninguém querendo falar sobre isso. Sim. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, e eu queria falar que você falasse um pouquinho de como você viu essa questão da pandemia, essa questão dos direitos, né? os direitos que são negados, os direitos das periferias, durante esse período da pandemia. O que foi para você, dentro da comunidade do Jacarezinho, atuando né, diante desse quadro todo colocado, como você viu a questão da pandemia? Como é que a pandemia é, chegou aí e como foi esse... Os efeitos dela, como você avalia? Eu penso, André, e aí formulando uma ideia nesse momento, é que um, um momento de, de, de vulnerabilidade, um momento de, de, de catástrofe, um momento de é, tensionamento da, da, da, da, da, da estrutura social e coletiva, ele apenas demonstra chaves que já estavam postas, né? Porém, ele demonstra com maior intensidade e com maior clareza, digamos assim. Então, o que acontece no momento de pandemia, no momento de vulnerabilidade coletiva, é a gente demonstrar, a gente, é a gente conseguir ver com maior clareza algo que já está posto dentro da vida cotidiana e normal. É quando a gente falar que, olha, quem tiver doente tem que se isolar num cômodo em casa. E aí eu vou te falar, e aí a gente trazer que, mano, não tem como em casa, caralho. As pessoas dividem banheiro em alguns lugares. Quando não, dividem, é um quarto pra todo mundo, sala e banheiro. Dez cabeças, um único quarto e um único banheiro pra todo mundo. Exatamente. Tá ah, lavem as mãos. Não tem água, filha da puta. Chega água duas vezes por semana. Sabe? Mas é isso, é uma coisa que as pessoas já falam. O Raul Santiago fala disso no alemão há 200 anos. A, a, a Renata Trajano fala disso no alemão há 200 anos de como falta água. Os companheiros falam da, da, da, da, da cidade, de como a cidade trata mal as periferias. Isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Só que nesse contexto de pandemia, joga a luz a essas problemáticas. Então o que eu, a minha leitura é: isso só é, reafirma algo que a gente já diz mas demonstra com maior nitidez para quem não consegue enxergar ou não quer enxergar é, a, a, a, a dificuldade de quem vive nesse cenário de vulnerabilidade. Né? A ausência de, de, de, de projetos de Estado, a ausência de projetos, de segurança, de projetos públicos, a ausência de, de, de, de projetos de Estado que visem, simplesmente, simplesmente Sandra, visem apresentar para aquela população vulnerável a mesma, é, a, a mesma prestação de serviço estatal que é apresentada em outros espaços da, do, do, da cidade. Sabe, a mesma coisa uhum. que a Tijuca tem, que Complexo do Alemão, que Maré e a Cari tenham. Isso não existe, a gente sabe. Agora, talvez nesse momento de, de, de vulnerabilidade coletiva né, foi permitido que algumas pessoas enxerguem. Eu acho que a dificuldade de enxergar é muito, né? O pior cego é o que não quer ver. Então eu acho que a pandemia é isso. Mas também, por outro lado, mostrou, Sandra. A, a, a, a potência dessas pessoas de poder se resolver. E aí não é romantizar a nossa luta. Eu gosto sempre de fazer esse negócio. Eu não quero romantizar a pobreza, romantizar a luta. Eu não queria que a Renata Trajano, que acabou de comentar aqui no nosso, no nosso, yeah. na nossa live, seja obrigada a acordar cedo para distribuir cesta básica para uma família. É, é, essa mulher, ela deveria estar construindo política pública de massa, porque ela é, ela é, ela é gênio, ela é maravilhosa, ela é referência. E ela não tem que estar entregando cesta básica. Esse, esse essencialismo básico é uma coisa do Estado. Uma cabeça como a Renata que está pensando o projeto do país, do futuro. Mas não pode, porque ela está dando água. Ela está entregando água para as pessoas. Ela está entregando álcool em gel que o Flamengo doou para as pessoas. Caralho, que porra é essa? Mas isso mostra como essa população, esses grupos, tem a potência, a coletividade entre eles e é isso o mecanismo, e é isso, é um mecanismo de proibência. Eu gosto sempre de traçar um paralelo com... E uh, a gente sabe que a sobrevivência nessa né, coletividade vem muito da população africana e de como isso foi necessário para a nossa, nossa resistência enquanto período escravocrata. E aí pensando, enquanto, se a gente tem memória muscular e, e, e o nosso corpo tem doenças, né, o corpo negro ele tem a possibilidade de ouvir doenças por todo esse, esse, esse, esse essa janela histórica que a gente viveu entre travessia, escravidão e tudo mais, eu também acho que essa, co essa coletividade, esse senso de pertencimento e esse, esse, esse aquilombamento também é uma, para além da construção, né, de, de, de, da passagem de, de, de informações e, e, e troca é, é, oral que a gente tem de ouvir os nossos ancestrais, mas também é uma coisa que a gente traz muito de memória genética, penso eu. E acho que por isso que a favela consegue é. resistir se manter por muito tempo. É, eu, essa semana, num, num, numa atividade, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava falando muito do privilégio do isolamento, né? Porque, claro que, é, que aqui não tem ninguém ignorante, não tem ninguém que não está aqui falando da, da necessidade do isolamento ou da necessidade da prevenção, claro que não, não é isso. Mas o que a gente debatia era exatamente isso, que não deixa de ser um privilégio, porque o povo que está, o povo de mata, em sua maioria, que está dentro das comunidades, eles não estão conseguindo esse isolamento. Por quê? Numa única casa moram 10 pessoas. E aí não tem nem metro quadrado para poder manter distância. Né? E a, a elas existem nesse processo da pandemia. A pandemia chegou, eu acho que, para colocar e para ressaltar as desigualdades. Né? Eu digo que veio como assim, para estregar na cara mesmo. Olha como é a distância né, entre um e o outro, entre os, os pobres, os ricos, os negros, os brancos, os privilegiados, os não privilegiados. E aí, a elas, é, nós fizemos um projeto, desenvolvemos um projeto durante quatro meses, de março até agora, dia 31 de julho, que era o Elas em Tempos de Corona, onde a gente foi tratar de fazer esse papel, né, o papel de distribuir cestas básicas, a política estatal aqui no Rio de Janeiro, ela foi funesta. Por quê? Você sabe disso? As famílias foram vetadas, né? foram vetadas as famílias, o acesso aos seus presos. Bom, o governador estabeleceu o decreto, suspendeu as visitas e acabou. Pronto, é isso. A Seap proibiu a visita. Tudo bem. Os familiares não tinham acesso à informação, os, os familiares não sabiam como estavam seus presos. O Covid não chegou no sistema prisional no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando do Rio específico, mas a gente sabe que no Brasil inteiro ninguém comenta sobre o que é o Covid dentro do sistema prisional no Brasil. E aí, a elas fez, fez um, um projeto, e esse projeto foi elas em tempos de pandemia, onde a gente buscou além de dar informações, né, inclusive falar que no, na nossa página da Elas a gente tem lá um WhatsApp onde a gente faz atendimento aos familiares, a dúvidas e entre outras coisas, nosso site, nosso site, não, nosso blog e nosso Instagram, Elas Existem Mulheres Encarceradas. E aí a gente tratou de desenvolver um projeto para dar conta desse papel do Estado, que era simplesmente dar informação a respeito do seu familiar, porque essa coisa da criminalização ela é muito forte. Né? Então você criminaliza quem está dentro do sistema e você criminaliza quem está fora do sistema. Ser familiar de preso é ser criminalizado no Brasil. É ser tratado como marginal também. No sentido mais mais genérico, mais genérico não, mais específico da palavra, que é estar à margem, à margem de tudo, inclusive da informação sobre o seu familiar. E, e sobre a informação dos presos, sobre a informação da, do sistema de saúde dentro, do, dentro do, dos presídios, que também a gente já sabe que não tem, que não funciona, né? a gente teve denúncias, e aí dentro, do, dentro da elas a gente tem representação em alguns comitês, dentro do comitê de prevenção e combate à tortura, que eu acho que você também está, e entre outros, tantos outros, a gente foi vendo denúncias de comidas estragadas que a gente já conhece, de, das comidas que os familiares tentavam enviar e que não chegam aos seus familiares, presos, né? não entra dentro do sistema, de, de pessoas doentes colocadas dentro de solitárias. Então, a gente foi, durante essa pandemia, percebendo o quanto que essa justiça, né? que a gente pode dizer assim, essa justiça criminal... Ela, ela se afasta dos direitos das pessoas, né? dos direitos propriamente. Por quê? O preso ele só está privado da liberdade e o resto. Né? E em tempos de pandemia isso se agravou de uma forma cruel, eu diria. Né? E aí a, a ela tentou por esse caminho, então nós fizemos doações, entregamos cesta básica, fizemos assistência à família, tentando correr. E aí o, o aquilombamento é um, uma... uma uma palavra que eu gosto muito, porque eu acho que só juntos é que nós conseguimos avançar, porque é juntos que a gente vai avançando em cima desse Estado que mata, né? que prende mata e que aprisiona o tempo inteiro nossos corpos. E aí agradecer, ao seu tempo, porque a Vitória não disse, mas eu acho que o nosso tempo está se encerrando. E aí eu queria que você fizesse uma fala né, para a gente fechar a nossa live e dizer que foi um grande prazer estar aqui com você, discutindo você dá aula né a gente já sabe você é, é ótimo então eu queria que você usasse os outros 10 minutos que tem 10 minutos ainda a gente ir trocando batendo um papo aí você falar sobre o que como você percebeu a pandemia nesse sistema todo Ah, senhora eu agradeço muito a gentileza suas palavras e também está sendo um prazer demais te ouvir a gente tá aí em muitos espaços em comuns ainda que não fisicamente mas sempre construindo coletivamente a gente teve uma vitória muito, muito significativa na DPF 65, a DPF das Favelas, em que o Elas existe Sim. uma participação uh, uh, via Carol, Carol Bispo. Então, toda o Elas esteve representada. Então, é isso. A gente é uma questão coletiva. né? Quando um Tem de nós estado tá fazendo... junto? Né? Tem Ué? estado lá já foi assim, um ganho. E aí, quando a gente ganhou, hoje a gente já falou muito sobre isso. Foi, foi muito bacana. A Carol é... Massa. É, nossa, demais. Hoje, hoje quando saiu o resultado inclusive eu mandei mensagem para ela, falei, olha, admiro muito seu trabalho. A gente precisa trocar. A gente precisa estar sempre, não que não não estejamos, né? Estamos sempre próximos, mas a gente precisa estar mais. A gente precisa estar sempre. A gente está sempre se é, é, é igual o time de futebol, assim, quando os dois principais jogadores, os dois jogadores que tem que, tem que dominar a bola e um olhar para o outro. Porque é isso? A gente pode construir uma tabelinha muito um boa. Um toque, o outro bate, o outro faz o gol. Exato. <risos> Exatamente, é isso. Então, assim, é muito, é muito prazeroso é, é, ser, me sinto um parceiro do Elas, é muito prazeroso ter essa construção coletiva. Então, o que fica disso é, é, é, é, é, é esses momentos de construção coletiva e saber que tem muita gente boa vindo por aí, tem uma juventude muito potente e tem pessoas que... É dessa geração de 30 anos e, e que está assim, pô, que está marcando um nomezinho e que eu sinto um prazer do caralho de dividir o front com eles, como Carol Bispo, mas também como Juliana Sanches, que já foi do Elas, como Jeff Amadeus, como Lívia Cáceres, da Defensoria Pública, enfim, uma galera é. jovem, mas que já é referência para mim, em qual eu me inspiro muito e me sinto... Me sinto... É, é aquilo, assim, é muito bom dividir o front com pessoas que que são referências para você né e, e, e me mantém muito motivado assim né me mantém muito motivado porque esse aquilombamento que você falou muito bem é, eu acho que é um grande a nossa grande e maior é, qualidade digamos assim né tinha uma outra palavra mas não estou conseguindo lembrar mas qualidade é, é, é, é saber que a gente é em regra a construção coletiva eu, eu sou porque nós somos, eu estou aqui porque veio gente antes de mim, mas o Elas também existe porque é você, é, é, é, é Carol, já foi a, a Mari, enfim, a várias e várias meninas, da Ju. É, é, então, assim, somos construção coletiva, é necessário que a gente sempre nunca perca de norte. E isso traz a potência de que nós... Não, é isso, né? os sonhos não morrem, né? Nós, nós não somos palavras, nós somos, nós somos sonhos e sonhos não morrem. E eu me sinto muito motivado a construir isso e a não desistir. Né? O dia que eu abandonar a luta vai ser apenas por necessidade de abrir o meu, o meu, a minha estrada para que outras pessoas passem, e não por uma desistência. Né? Tem uma frase de um, de um autor, que vai me fugir um nome em português, que fez 80 anos, ano passado, se não me engano, 80 90, e aí foi perguntado para ele qual era o maior objetivo dele, né, ou o maior medo dele ao envelhecer. E ele falou que era de não perder a, a, a garra, né? a luta ou a, a, a vontade de, de se manter em frente. E porque a gente, quando envelhece, tende a cansar e perder. E assim, eu acho que se manter junto faz com que a gente não perca onde eu quero chegar. É que se manter junto, a gente não perca. A gente pode se retirar da luta, mas apenas como uma forma de descansar, de abrir espaço, de trocar, de dar o caminho para outro companheiro ou companheira, mas nunca como desistência. Né? E às vezes recuar também não é desistir. Tem um episódio do, do podcast Lado B, que é com o professor Dr. Fernando, que ele fala doente de Brasil. Eu recomendo muito esse podcast, é muito bom. Que ele fala que recuar não é... Existir. Como é o recuar, é, Doente de Brasil, Lado B do Rio. O podcast, episódio doente de Brasil. Em que ele fala que recuar, nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, né, nesse, momento, nesse momento de Brasil, né? Entre, né momento de Brasil... Que recuar não é desistir. às vezes você recua, o outro companheiro toma a frente, depois a companheira recua e você toma a frente. Porque é isso, porque nós não somos um só. A nossa luta não é individual, o nosso projeto político não é individual. A Bruna Félix, maravilhosa, uhum. acabou de falar que é o episódio 117 lá do meio do Rio. Então é isso, entender que a nossa luta não é individual e que nossa luta não termina no nosso corpo, nem no nosso projeto político, que nós estamos tentando construir um projeto de país que muito, muito possivelmente nós não iremos ver implementado, quando não na sua totalidade, pelo menos. Então faz com que a gente entenda que somos a parte e também muito mais forte, né? Porque se minha luta fosse somente Joel Corpo Físico, ela teria um prazo de validade.